Pode não mas é o meu mesmo, meu melhor amigo compartilhando dores. Então, eu não. Ai, eu acho que não, não é sentido. a sentir dor. Eu não vou ver a fita, porque vai ficar enrolando o vídeo, Vamos lá. lá, lá. não um tá gente? Provavelmente, eu tento usar hack, mas não sei quando eu desisto. Nunca usei hack. Enfim, dá nem dá certo. É Dá mas... não, não. Que legal, a gelona tá totalmente quebrada. continua Tá bom? Não. Directly contact the authorities. Mano, tá nem aí ah, pra você. Ok? Ok, vamos lá pro. Vou dar um desenho da porra aqui pra ver. Você tá sentido, né? Né, é, Hug? não tô com não tô com a gente não, tô, não tô, vou, ter, vou ter que passar se não zerar, eu não vou ter de perto. não tá com a ai meu rosto nossa, não sei, tá funcionando, tá funcionando engafia a simplesmente eu vou ter que ir pra T-Screen porque bug se resolve assim a gente... Não vai dar base na porrada, não, por favor, pelo amor de Deus. Né? Não façam isso, vai acabar o que? pronto onde vai dar? Ai. Onde é o que? Bem, deixa eu me Eu até o do celular. Mas foi um pouquinho, não foi muito difícil. Não comigo. Eu nunca fiz isso na minha vida. Finalmente, né, Hug? Desculpa, Hug. Tô que eu brincando com você, tá sendo meio amigo. Toma você, dá um tapão lá que eu fiz. <risos> você dá seu menino, eu não que te fazer com o Hug, você. Eu não posso morrer nem ficar pela pega. Ah, eu não quero que o Hug soma. Mas depois eu vou me dividir com ele. Vem aqui, Hug. Vem aqui o que do Hug que eu quero te eu quero te levar. Levando um pra mim, mas tá lá na frente. Ah, sumiu. Queria se ele ficasse mais. Ah, eu vou ver lá. Aqui... Mas por que aqui? Aqui é amarelo, mas no mobile é azul. Não faz sentido. Aqui. Vamos lá. Lá fecha a porta, seu Estou o Caralho, você me deu um susto. A mim. Nem falinho se mirarinho. Espera essa mão. que Vai demora, demorar mil anos. O trem demora pra caramba. Gente, sai do Hug. Eu não quero. Eu não quero mais ficar o Hugo. Tadinho. Então, se na hora que eu derrubar ele, com certeza eu vou ficar com muita dor do Hug. Sabe por quê? Nós somos os melhores amigos Você pode mostrar qual é o seu inimigo, mas pra mim é melhor amigo. Respeita com o meu amigo Meu amigo, deixa eu jogar. se acertar Porque a gente tá te conhecendo, sempre com umas figas Aí quem querer devolver o jogo várias vezes Nossa, Pra mim, pra mim, não mata o jogo Pra mim, só me dá um abraço bem apertado e assim, eu vou Não é culpa do Hulk Se alguém culpar o Hulk Já sabe No filme o ano de morte Tô brincando, gente Mas eu não tô brincando Só vou, só vou dar O filme o ano de morte E quem? quem fala mal do Hulk Aqui é que porra, meu filho? Se liga, ninguém mais... Eu, eu sou um dos melhores jogadores pra aí, tá? Tem cada resolver com frieza. <risos> Cache, vamos voltar, porra. <risos> uh. Mas pode a mil anos de. TV. Pra me levando depois. Até os fumosinhos não caíram. Eu só <risos> ah, mm. a minha! O que que O que eu é educativo. Só que tem educação. Eu acho que hoje, hoje vai ter o dia mais de preso na vida Vou ter que derrubar hoje Infelizmente eu vou ficar doido. Ai Ai, para, Cara, ai, você Caralho, for... Bota uma forma, não apanhar, hein, velho? Você dá não aqui um Já perdeu, já na hora tá, Ai, que risco, Ei, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Eu não vou fazer, que Eu não vou fazer, eu fazer. Eu não não perdoe amigo, perdoe amigo, eu te vejo no capítulo 3 e não posso partir gente, acho que o coração derrubar o rogui, não, você tá falando sério, meu coração bate você é aquele meu amigo meu, cara que meu coração vai arrecer pra carai ah, doido Desculpa o palavrão, E aqui hoje né? meu cérebro tá tá, tá, tá, tá, tá, não é, mano, problema quer dizer, tá mas é porque eu esqueci de ligar pra mim e tava no meio O que eu fiz. Aí tá todo feliz Vou sair da costura. Que pop sempre vai ser nossa inimiga. Que dos traidores, eu vou ficar longe de você. tadinho do Rug. Uh, 10, minutos, então a gente precisa de gostar de vencer o desafio. Não que dor, dor no coração e dor em mim na minha cabeça e depois na minha cara. Porque o Rui bateu a cabeça duas vezes depois de seguida a cara, cara no, no cano. Óbvio que você doer, né gente? Então tchau, fui!